E aí, galera, hoje eu estou trazendo para vocês o HD 206 da Sennheiser. Esse fone sensacional, que é de custo-benefício e é ótimo para você que quer fazer monitoramento de áudio ou está precisando de tratar os seus áudios sem ruído, muito ruído externo, né? Se você trabalha em ambientes com bastante barulho, com certeza a gente deve estar tá procurando um fone que nem esse. Então, bora para o review, que esse aqui pode ser o fone ideal para você. Se tem um nome que vem à cabeça quando a gente está falando de áudio, na área de audiovisual, com certeza esse nome é Sennheiser. E eles têm produtos de extrema qualidade, isso a gente já sabe, mas o que eu gosto na Sennheiser é que, além de qualidade, eles te oferecem também custo-benefício. E esse é o caso do fone HD-206 da Sennheiser. Ele é um fone perfeito para você que está precisando de fazer monitoramento de áudio, né, seja pela câmera ou pelo seu gravador, ou fazer tratamento de áudio sem interferência do barulho externo. Relaxa. Mesmo que você não trabalhe na área de audiovisual, se o foco não seja tratamento de áudio, ele é um ótimo fone para pessoas que, assim como eu, trabalham em ambientes com bastante barulho. Né? Você pode estar tá colocando uma música calma e trabalhando de forma tranquila, porque aí todo barulho exterior vai estar tá isolado. Ele vem com um cabo de 3 metros de comprimento, então é mais do que suficiente para você estar tá colocando numa câmera né, e fazendo um monitoramento à distância. E o plug dele é de 3,5mm, mas também vem com um adaptador de 6,3. E aí, curtiu o HD216? Então corre no site e garanta logo o seu, porque eu já garanti o meu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.